Dia 11 na Fundição Progresso, então tem um ato da cultura, né, pela democracia, às 17 horas, e depois lá, do lado de fora, nos Arcos da Lapa, aí sim, um grande ato aberto pela democracia, com presenças ilustres, o presidente Lula, Chico Buarque e mais uma série de artistas importantes que estão aí nessa luta. Chico Santa Cruz e seus amigos, vamos nós, valeu!